Pessoal da sua região não é muito chegado em jogo? Pois é, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas de como mudar essa cultura da sua região para você poder melhorar as vendas de jogos e bolões da sua casa lotérica. Vamos comigo? Vamos lá? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da DoraSoft. Às vezes a gente conversando com os lotéricos, alguns dizem Poxa vida, na minha região não vendo muito jogo, o pessoal não é muito fã disso. Acontece que eu já até comentei isso em outro vídeo, continua vendo essa websérie com a gente que você vai saber até qual vídeo que eu estou falando, talvez você já tenha visto ele, de que as pessoas precisam criar a cultura de jogos e muitas vezes a principal responsabilidade disso é nossa, afinal nós somos empresários lotéricos e operadores lotéricos, então a gente precisa trabalhar isso na mentalidade das pessoas. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como você pode fazer isso. A primeira delas é criando conteúdos em pequenos vídeos e começando a enviar no celular desses clientes que vocês têm dentro da casa lotérica. Poxa, Neymar, eu não tenho o telefone deles, como é que eu vou fazer? Aí você assiste o outro vídeo que eu te falo de um negócio chamado Agenda de Ouro. Aí você vai entender o que significa Agenda de Ouro. Bom, voltando para esse vídeo: além de enviar conteúdo para eles, você pode, a cada final de atendimento, também enviar um volante. Já dei essa dica em outro vídeo. Se você já viu, bora para a próxima. Se você não viu, é assim, ó. você pega um volante, bate um carimbo com o nome da lotérica e toda vez que você encerra um atendimento, você coloca o volante. Talvez a pessoa não leve um jogo hoje, mas na próxima vez que ela vier, pode ser que ela já traga aquele jogo preenchido para você poder passar na máquina e assim vender um jogo na próxima vez que ela vier. ok? Além dessas dicas, tem uma outra dica muito bacana que você pode fazer. Enquanto você estiver conversando com ela, faça uma abordagem diferenciada. Quer ver um exemplo? Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Oi, Suzana, como é que você vai? Tudo bem? Suzana, você sabe, você sabe jogar na Mega Sena? Você já jogou na Mega Sena alguma vez? Não, não, nunca joguei. Olha só, é bem simples. São 60 números, 60 dezenas. Você vai escolher apenas 6. E o valor que você vai pagar vai ser de apenas X reais. Eu vou falar valor que eu não sei quanto que está. Pode ser que tenha mudado o valor da Mega Sena. Viu como é simples? Uma simples abordagem de fazer questionamentos vai fazer a pessoa pensar e dar respostas e assim você vai aumentar as suas vendas, acredite no que eu estou te falando. Espero que essa dica tenha te ajudado, aqui embaixo tem um link, oh, esse número de telefone aqui oh, manda para mim a palavra VIP, eu vou te enviar conteúdos exclusivos toda semana para você poder melhorar as suas vendas, com vídeos rápidos, dicas rápidas para poder você construir uma mentalidade e um diálogo de vendas.